No vídeo de hoje eu vim dizer por que não dá pra jogar os desafios ninja elementais ninja. Então gente, o, o motivo é bem básico, é porque é difícil a programação dos desafios elementais Eu tô aqui no dojo, no pátio, agora eu tô dentro do dojo Tá vazio gente, ninguém é joga ninja O desafio elementais seria uma inovação pro clubing Brasil, mas é muito difícil Você vai ver se eu entrar aqui, nós não vamos ter acesso Nem no de água e nem no de neve O da neve é o mais difícil de programar gente O da água também é difícil e do fogo, dá, dá pra liberar, né, o do fogo, vai. É com cartas também. Porque o da água, você tem que ir pulando pelas plataformas. Eu acho meio difícil isso de selecionar, vai. E o da neve é totalmente inovador, né. Não. Então, por isso que não dá pra jogar o desafio ninja elementais. Mas o normal dá pra jogar de boa. Você vai ver que só você clicar aqui no tatame e clicar em jogar e esperar alguém entrar. Opa! <risos> Opa! Como assim? Eu fui. Ué, tava invisível a menina? Ou tava em outro servidor? Você vê que eles precisam ainda consertar alguns bugs. Deve ser a internet dela também, né? A internet dela deve estar tá ruim. Aí não tá aparecendo as cartas dela. Então eles poderiam arrumar mais isso também. E ela tem uma internet melhor, né? Aí eu vou sair, gente. Ela toda bugada, toda torta. Cavalo. Misericórdia. E uma coisa que eu também queria pedir ao clube em Brasil é adicionar as cartas pra comprar carta, né, gente? Ninguém merece ter toda hora colocar código de Carta, e aqueles que chegaram agora Não vai ter carta, entendeu? esses daqui dá pra comprar normal, essas coisas, esses inter Tem segredo também, e eu já fiz Todos os segredos desse álbum, desse catálogo E aqui ó, meu progresso Você vai ver que eu tô na faixa azul Eu até me tornar um ninja, falta mais quatro faixas O do fogo não tem Nem o da neve, e nem o da água, né? O da neve que tem muito mais inter Tem muito inter bom, gente Queria pelo menos ter o desafio ninja Neve, ou do fogo, que é um pouco Mais leve, dizemos do que eu outros, não. mas não deixa de ser difícil de programar, né? Essa aqui não dá pra comprar carta, que deveria disponibilizar no caso todo mundo é assinante ou seja, não tem como, velho só tem como adicionar por eu tenho um código, o que isso me injúria tipo, senão todo mundo vai ter um bocado de carta, tá? Ah, comprar carta aqui gente, eu já vou comprar umas coisas aqui eu já tenho, né? Já tenho eu já tenho a maioria dessas coisas gente, entendeu? Eu não preciso ah, muito caro, não vou comprar não, tatame vou comprar o tatame também, e aonde eu a carta aqui não tem né Esse ringue aqui, é o gongo é muito bom gente Pra você ficar martelando Esse aqui também é muito bonito Essa pedra luminosa Se o clube Ping brasil durar cinco anos Dá pra eles adicionarem né Algum desses desafios elementais né Que vai renovar o clube Ping brasil Vai chamar a atenção de novos jogadores No caso o desafio ninja fogo Que é o mais parecido com o desafio ninja normal Então eles pelo menos Poderiam colocar esse Já que o da neve seria impossível deles fazer mesmo eu tendo um pouco de esperança, mas o do fogo eles poderiam colocar, porque é quatro jogadores a mais, é dois no caso. Of Fire. Que dia eles vão adicionar um clubinho bra... que dia eles vão adicionar o um desafio ninja elementais. Não sabemos, é bem difícil ele adicionar e talvez não tenha, talvez 30% que tenha, mas 80% que não. Espera aí, deu quanto? Não sei, gente. Não sei fazer matemática. Então é isso. Cruping Brasil resolve esse problema de comprar carta. Que todo mundo possa comprar suas cartas, ok? Não. E talvez não tenha desafio ninja elementais. Mas temos o normal. Que você pode conquistar o selo. Todos os selos funcionando. E todas as faixas. Inclusive nossa bandana. Nosso bagulho de rosto. Aí pra você colocar.